Eu só quero vir aqui no início do vídeo e dizer muito claro que eu esqueci de gravar o som desse vídeo Então eu tive que gravar por cima Sim, então eu tenho que gravar aí E se o vídeo sair meio bugado é por causa disso mesmo Então é só isso mesmo e bora pro vídeo Falou! Certo dia eu estava dormindo quando eu pensei Por que não gravar um vídeo de versões antigas no Minecraft? Então eu comecei a pensar e eu fui lá e comecei a gravar só que eu não imaginaria que ia dar pra caralho Mas... É, não, não deu em nada, né? mas... Como vocês devem saber, no YouTube quando você pesquisa download de Minecraft aparece vários vídeos ensinando a como baixar Mano, antigamente era muito mais, é porque hoje as é diretrizes do YouTube E também a Mojang não gosta mais disso, mas antigamente tinha muito mais vídeos de download Hoje em dia tem até poucos, mas hoje eu vou mostrar para vocês, mano, a versão, a primeira versão, na verdade a primeira, não, uma das primeiras versões, eu acho, da Minecraft, do Minecraft P. E, mano, esse jogo é simplesmente era tosco, tosco tipo, para época era bom. A que você pode ver aqui, mano, tem quatro, três botões. Tem, na verdade tem quatro. Um, eu acho que é para desbloquear alguma coisa ali. Ali tem o símbolo da Mojang Tem ali o, o lobo. Deixa eu ver 0.2.1 Alpha 2 Demo Beleza, acho que é Demo Então tá de novo Aí como você pode ver aqui, mano Você clica aqui, por exemplo, em jogar Aqui dá de jogar online Aqui tem a parte de opções Que eu não vou clicar porque provavelmente vai parar de gravar Mas, mano, esse jogo é simplesmente demais né? Aqui na parte de opções tem uma opção importante aqui, como mudar o nome, aqui tá Steve, eu vou colocar o um nome top aqui mano, um nome totalmente top né, é o um nome top, aí o um nome top, <risos> o meu que os caras deixam ali, não colocaram nem, só uns pontinhos ali, dizer que era raspa na época, <risos> aqui tem opções de, de gráfico, tem de sensibilidade e controle, sensibilidade eu vou colocar aqui no 73 por aí, é, tem vibrações, inverter axis, coisas, Agora bora, uma bora deixar de enrolar, bora jogar logo aí, que eu tô com pressa, mano. Vamos lá jogar isso, bora ver se esse jogo era realmente tosco, porque pelas imagens, mano, eu achei meio feio, mas bora ver se isso é total. <risos> Caraca, é estranho pensar que o mine já foi assim, para o que é aquilo ali, velho? Não, pera... Aí, velho... Os controles eram muito leves, não dava de pular, velho... Quer dizer, dava, só que o botão ficava no meio do bichinho, não dava de pular e correr ao mesmo tempo, ué... Nem dá de correr... Ah, vou pular aqui dentro... Deixa eu ver aqui os mob, como é que era, velho... Deixa eu tentar achar aqui algum... Sei lá, se tinha veia, vaca... Bora ver... Olha aqui, achei uma oveia... <risos> Ao ver sentir sentia frio, você é louco A bicha era toda de lã, velho. É, se bem que fazia sentido Uma coisa que eu percebi também É que os coraçãozinhos, velho, era é muito estranho Porque tipo, se liga, só tem... Não sei explicar isso aqui, velho, tá ligado? Tipo, tem um monte de coração, mas não tinha barra de fome Aqui no inventário é tudo grátis Sendo que eu tô no, é... Survival só algumas coisas que são pagas, tipo é... espada e outras coisas aqui. Ah, tem vírus. Caraca, os caras dão vida infinito no survival. Modo Felipe de. Div... <coughs> quero dizer modo sobre modo construtor. Mano, que bagulho bizarro, velho. O cara tinha vindo literalmente. Tu não, tu não, tu me... Mineral... não, não precisa minerar, velho. Ah, vai aqui, bora tentar quebrar essa madeira com uma picareta, deixa eu ver se vai, os gráficos era bem estranho Eu acho que tem como aumentar o jeito do gráfico, só que eu não lembro mais Vai, eu tenho literalmente, lã infinita, velho. Ou seja, eu não preciso matar lã, até, mas ao ver, até porque, ao ver, não dropa porra nenhuma Então a gente consegue, por exemplo, construir o um miranha aqui dois. Mano, é bem estranho isso, na moral Se o Minecraft ainda fosse assim eu não sei se for o mesmo sucesso Porque o Minecraft foi é focado em sobrevivência. Isso aqui nem tá parecendo sobrevivência. Pô Então é meio estranho isso aqui Aqui nas configurações tem como mudar aqui ele só tinha o modo de trás Olha o porco ali, deixa eu ver ó, esse porco aqui O porco paraguai Vamos ver aqui <risos> Ah, o porco não mudou nada praticamente É, literalmente não mudou nada Velho, engraçado é isso, olha aqui do nada o mundo acaba aí tipo água aqui velho água tá literalmente caída ou seja nessa versão aqui literalmente você tá num planeta terra velho plan olha aqui velho o bagulho tá caído velho velho é porque não dá de ver não, velho como é que a água tá flutuando aqui tá ligado é, agora eu entendi porque o povo fala que Marvel não é nada realista não é olha aqui Terra Planeta, cadê sua é, seu depoimento depois dessa Olha aqui, ó, as montanhas aqui. Como é que a terra é plana? <risos> Ai, cada maluco me aparece. Subindo essa montanha aqui só para eu ver. Como é que é. Aqui em cima. Ó, tinha flor azul, pelo menos isso. Tem aqui a alveia maluca de novo. Tem essa madeira diferente. Na verdade, não é diferente, é igual. Mas enfim, é literalmente isso o jogo, eu Não tô nem brincando. Aqui tem outra flor, é. pelo menos o que mais tinha era flor e ovelha. Só que a ideia é que eu morro, véio. eu queria ver como era o barulho eu tomando dano, mas eu... o jogo tá multado. É, vou pro lado aqui pra que é a animação morrendo. Ah, merda, nunca... não morri. Ah, bora subir lá de novo. Beleza, eu vou cair daqui, 3, 2, 1 e vai. Ah, tá atirando que só faltou Dois coração e meio <risos> Ah, ah não Não não, não vou mais não, não vou. Vé, Eu queria ver como era no modo criativo Só que eu acho que é igual, literalmente igual Os dois modos, só que eu acho que no criativo Tem uns itens mais é, Meio que liberados, digamos assim Mas vai O jogo é literalmente isso, como eu falei é, Eu lembro que esse, Eu vejo que esse jogo aqui É um jogo, tipo não tem lógica, tinha carvão aqui, velho, caraca. É... A, a Mas bom, né, galera, esse foi literalmente o vídeo. Espero ter gostado. É um vídeo mais simplesão aqui pra... Tá retomando com aqui. Porque minhas atividades de escola voltou com tudo, tá ligado? Então agora tô fudido de vez. Então é só isso mesmo que eu queria... Tá gravando aqui só para o canal não ficar sem vídeo, então agora o canal vai perder um pouco a frequência. Mas provavelmente daqui a uns tempos nós voltamos aí tudo ao normal. Então é isso. E deixa para o próximo episódio. aqui falou.